Como é que é? Já estão? Já estão para mais um vídeo? Como é que é, malta do aço? Vamos lá, aqui para mais um vídeo, mais um vídeo acerca da desgraça que está a ser a manutenção do toledo, não é? Bem, não é bem uma manutenção, é uma reparo-manutenção e é aquela, como, como eu tenho dito em vários vídeos, é aquela dolorosa. Pois é, eu pensava que a despesa já tinha acabado. Mas não, o meu amigo Nelson, onde está o carro da DRP Performance, se vocês cheguem no Instagram, no Facebook e tal, veem que eu ponho lá, volta e meia, um a ou outro, uma outra evolução de, da pandemia que aquele carro está a enfrentar. Nós temos uma, que é o Covid, e o carro também está com uma pandemia, que é peças atrás de peças atrás de peças. O Nelson passou-me mais uma listinha de peças, eu pensava que a última era a última, e agora penso que esta é que é a última, são mais 170 paus em material e mais uma vez da Auto Parts Logística e agora vamos lá ver o que, é que, o que é que chegou, eu vou inclinar assim, ok, acho que não vou fazer nenhum disparate e, está já aqui a cair coisas espera aí, espera aí, espera aí ponho primeiro aqui uma fatura aqui a outra fatura aqui uma pecinha, já vamos falar daquela, vamos primeiro tirar isto que é a peça para mim mais importante deixem me já abrir aqui as coisinhas Eita, deixe isto aqui dentro é o papel todo amarrotado então o que é que é isto não é? vocês não precisam não é? é a junta da cabeça como eu tinha dito e vocês viram a capacita veio fora saiu tudo fora e vamos colocar novo tudo a patrão tudo como deve ser eu não tinha pedido ainda a junta porque o Nelson queria confirmar tudo estava tudo ok se era preciso alterar outras medidas e tal então ele agora deu uma referência da junta que era para para pedir e pronto agora veio eu vou vos dar agora preço a preço do que é que do que de peça a peça e a junta da cabeça foi 51 euros e 80 okay? Agora, vamos aqui para esta caixinha e não há mais nada. O que é que esta caixa tem cá dentro? Ora, tem diversas coisas que eu vou vos falar delas hum, uma a uma. Primeiro, temos aqui os pernos de cabeça, ok? Como a cabeça vem fora, há malta que usa os mesmos pernos e, e tal, mas... O Nelson da DRP aconselhou-me a fazer as coisas bem feitas. E eles já estão esticados e tal. E com aqueles quilómetros. Convém meter novos. Então os pernos da cabeça estão aqui novinhos. Ora, e os pernos da cabeça foram mais 62 euros e 28. Ok? Agora, isto é um saco. Ok, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o bocal para o termostato. Uh, e o bocal para o termostato foi mais nove euros e ok agora uh, depois tem aqui mais uns vedantes mais umas anilhas isto é o vedante do bocal do, do termostato Tenho aqui mais uns, uns, uns vedantes que foram precisos Pá, eu vou deixar tudo na descrição ok um, vou deixar a referência vocês pegam nessa referência colo no, no site da autopartes logistic e dá-vos logo a peça link direto se quiserem comprar para os vossos carros é só comprar lembrando isto é para o motor TDI 110 cavalos, Toledo, Boras, Leões, passados, tudo. É será a mesma chose, como já disse em vários vídeos. E agora, malta, por que é que eu deixei isto para o fim? Isto são juntas do coletor de escape. Vocês estão já a perguntar, são, então, tens dois packs? E exatamente. Isto é uma junta de coletor de escape, isto também são juntas de coletor de escape. Por que é que eu pedi duas? porque uh, este motor pode usar estes dois estes dois tipos este tipo é 12 ,75€, e elas são uh, eu vou tentar abrir aqui para vocês verem e elas são individuais ok cada cada vá lá cada um, espaço com um, o buraco um, orifício no coletor de escape aliás aliás aliás espera aí é um gajo aqui tem tudo não é Aqui está, a gente consegue exemplificar assim, este, esta junta, este tipo de junta é em cada, em cada espacinho, como eu estava a dizer, que eu não sei o nome técnico, que eu não sou mecânico, vocês colocam aqui a respectiva junta, ou seja, vamos ter quatro juntas, certo? Certo, certo, e até parece que percebo isto, aqui... Temos exatamente uh, o mesmo, a mesma denominação, uma junta de cabeça, mas ela é, uh, digamos, completa, toda, tem os, tem os quatro uh, buracos orifícios, todos juntos, e ela é unida, digamos assim, é unida, acho que é a palavra certa. E porquê é que existem estes dois tipos? Porquê é que existe? Não sei, existe dois tipos. Agora, porquê é que eu tenho os dois e porquê é que eu não vou colocar estes, e vou colocar estes. Atenção, eu pedi os dois uh, para, em termos promocional da Autopart, vos mostrar que eles têm os dois tipos. Se vocês preferirem usar estes, usem. Se preferirem usar estes, usem. Lembrando, sempre que tirarem o coletor para ver o turbo, etc. ou uma revisão como eu estou a fazer agora para descarbonizar tudo, ficar tudo direitinho. Epá, não me ponham cá aquelas massas. Ponham ah, juntazinha. E porquê é que o Nelson me aconselhou esta em vez desta? Segundo ele, e ele é um excelente mecânico, para mim dos melhores que andam aí, esta junta é muito melhor porque, segundo ele, quando aperta posso, uh, ao, à cabeça, esta deixem me só deitar agora aqui, assim, esta união também assenta na cabeça. Enquanto Uh, tendo assim, ou, uh, assim no meio fica um bocadinho uh, digamos mais bambo. que se por algum motivo vocês tiverem que tirar e voltar a colocar, o coletor poderá sofrer algum empeno porque está apenas apoiado em 4 pontos enquanto nesta, está apoiado nos 4 pontos e uh, nesta vá, digamos assim, travessazinha ok? Está tudo a fazer a respectiva força. Pá, poderás, poderei não estar a dar a melhor explicação, ok? E, lembrando, isto foi o que ele me explicou e é o que eu estou a tentar explicar. Se fosse ele a explicar, ele ficava muito melhor. Uh, se vocês forem mecânicos percebem, se calhar melhor. Esta foi a explicação mais válida que eu, que eu recolhi e que vos estou a tentar passar, daí a gente termos eu ter falado nisto à Autopartes e eles enviarem, Ok, enviamos os dois, os dois tipos. Tu mostras que a gente aqui vende os dois tipos e depois cabe à malta e aos seus preparadores e mecânicos escolherem o que é que querem. Ok? Lembrando, esta aqui foi 12,75 e esta aqui mais unida, digamos assim é 15 20. Eu vou optar por esta e vou guardar esta, só todas as duas para vos mostrar. Ok malta? São mais 175 euros em material. Volto a repetir, se vocês depois quiserem ao fim que eu faço um apanhado e vos mostre todo o material eu mostro Ok sem problema Ok uh, Ou melhor o material não se vocês quiserem ao fim que eu, eu, eu faça o somatório e vos diga no bolo quanto é gostei o material em material eu faço e depois vocês decidem se querem fazer uma coisa assim ou um carro vosso uma coisa é certa estes carros e estes motores têm todos uma porrada de quilómetros e se vocês quiserem mantê-lo como é o meu caso estes carrinhos sempre à maneira mais tarde ou mais cedo vão ter que fazer uma destas. É certinho como a destino. Portanto, se vocês guardarem já aí o materialzinho ou forem comprando aos poucos, depois, depois custa menos, ok? Malta, na descrição vou deixar o link deste material todo. O link não, a referência, vocês para a escola ou no site. Uh, todas as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber sobre mim, sobre o meu canal e sobre as minhas redes. Vai, <risos> malta, fiquem bem um grande abraço e um grande gás!